Falei de cordas vocais, mas quando eu rimo seria uma melodia Fruit Loops ai, Esse mano é tão fraco, eu te bato fazendo voltada. pois eu vejo que tu não tem Você fala muito, deve, eu tá no intuito, rimando aqui no circuito também mandando punch pra ir além Realmente eu falei de voz, ele não me entendeu, por isso eu sempre acompanho o beat Quem jogou GTA vai me entender, eu sou agora Groove, acertando esse mano agora, Groove Street ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ah, ah.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 não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal Rimas Slow HD, rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo ah, Tô bem susto, te batendo bem aqui Ei, ah, Me macumou lá, tá ligado que eu faço meu frio Antigamente eu tô ligado que você falou de Dandinho Na verdade você vai fazer shikifu, eu acho que agora vai fazer o dedinho Mas agora vou ter que bater, você tá ligado? Eu tô te estagnando E nesse vídeo eu já vou te bater Cê tá ligado eu já tô te matando Sinceramente agora a rima acumula MC magrinho Eu te bati Pumba lá pumba Vem com a Pumba lá pumba, rima que eu te acumula Você sabe muito bem, meu mano Que ele te anula Agora eu tô te espancando, espancando essa mula Tá tranquilo, sabe muito bem que você é parte Você acha que vai perder, meu mano isso não acha, você sabe que eu te desculacho? Porque se eu fizer o dedinho Você sabe que a chuva vai brotar debaixo é. Eu já tô na trilha Falou tanto meu mano de filho e Mulher que sua surra vai passar no caso de família <risos> <risos> 3, 2, 1 <risos> então tá de brinde, Dandinho, já fui de polícia Cê tá ligado, agora vou dizer esse beat agora é o limite Por isso que agora cê vai se foder Você tá de brinde, bota o rebite Sinceramente, agora tá de brinde Realmente a chuva vem de baixo Mas o que vem de baixo não me atinge <risos> Só que mano, somente em perna O que vem de baixo não te atinge Espera um Pitbull arrancando tua perna uh! Eu quero ver não atingir, você não me incomoda Pitbull uh! Arrancando e você parando na cadeira de roda ah, tá, Vou te matar Pitbull, cê tomando curva Começa a gritar igualzinho CH uh! Tá ligado, pode crer Cante de alto apassou e ninguém tá mais gostando de você Vou gritar igual o CH Só que você truta, vai ser meu alvo Eu vou gritar igual o CH E vou deixar esse otário calvo não <risos> é. oh, <calma>, <risos> é que Sinceramente se você não é criança Tá ligado então pode botar fé Você vai parar debaixo do meu pé Eu queria te deixar calvo Mas calvo você já é Tá ligado camarada <risos> Olha o verdi da nave, só tá Ei, hey, calmo eu já sou, mas a rima não é de caderno. Sabe por que calmo eu já sou? Garante suas duas entradas pro inferno. Calma, cê sabe bem, sou pimentinho e não sou Denis. Vou ficar embaixo do seu sapato porque eu tô lançando uma marca de tênis. 3, 2, 1... Você é ruim, apanhou no beat de Detroit, parece que não é tão bom assim Mas tudo bem, cês acostumam, calei a sua boca Quem que não era porra nenhuma? Oh! Você calou minha boca, calma que eu já vou fazendo agora Rima louca, Você calou minha boca Breno se apavora, como se um ela caloelo Tá passando até agora Ah, tudo bem, eu não calei sua boca, pode ir, pá Mas eu te deixei nervoso e ainda te fiz travar oh! Oh! Ah, tá mas calma, você perde a esperança Você fez travar, mas você não disse que era o lança Hoje a Levinsky toma no cu Eu não fora o bico verde, mas ah. bato no bico azul ô, <risos> Só que você sabe que... Agora... azul, só que você tá... De deixar o seu pé gelado, até porque, meu mano. Você usa pico, vou jogar você na parede, o um passarinho um racho-bico. Oh! Passarinho racho-bico, calma que eu já vou fazendo agora. Eu sou pico aerolito, sem o um flow quadrado, você não ouviu? Você que é o passarinho, parece o do filme Rio. Não, não, é verdade? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Eu não sou do filme Rio. Se fudeu, até porque Mano na batida eu me assemelho Filho, se olha no espelho! Eu sou o um Angry Birds! O azul acabou de matar o vermelho! Ae... Ah, ah. ah. ah. ah. ah, ah. ah, Demorou? Demorou? Demorou? Você ah. é o azul, mas aqui eu tenho swing Mas você vai perder, eu tô rimando neste ringue Ou neste ringue, ah, não entendeu? Eu causo o seu fim, eu sou o vermelho Vira três, vai ganhar de mim! Vai 快 não precisa pedir grito que eu chego tranquilo, surfando no drill Acabando ai, com esse trouxa que ai, tem uma mano. cara puta que pariu ah, Não vai falar nada, mano, vai vendo como é que você se fode Falou que o bigodinho dele é fininho, eu sou bigode é invisível, tá com a capa do Harry Potter Você que não tá ligado, mano, vou mostrando pra você como é que é Falou que bigode grosso não pode, que bigode grosso é bigode sério. Não, você não tá ligado em nada, meu mano Sabe que você não é cria, você vai tá ligado no bigode grosso Porque bigode grosso é bigode de pai de família oh, oh, oh, oh, oh. Bigode grosso é de Steve na rua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 Mano, eu rimo até amanhã. Você vai vendo que eu chego com o cabo contigo, meu mano, até Amsterdã. Porque vai vendo, meu mano, que eu vou criar o meu clã. O clã dos preto que escapou, todos juntos de Ascaban. Juntos uh! de Ascaban É aqui o clã do preto fugindo da Cuscus Clã. Ei! Você uh! não entende, por isso você sabe se apanha.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 Você é só demente Cê achou que acabou Tem mais balas nesse pente Balas no pente Música que me lembra uma trend Na minha frente o doente Que não respeita o beat Infelizmente Mano, se a água chu da chuva cai você vai com ela, acaba a corrente Aê.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 você tá criticando Mas e agora quem errou no beat? Você tá provando do veneno humano Só que agora que eu tô te batendo Você tá ligado o que eu vou te dizer? Falar da minha vida e rima na batida Porque agora sei que vai é perder Perder por quem? Pra quem? Você tinha mesmo é que manter o clima, meu parceiro? Eu posso até errar no beat, o DJ tá ali, eu só faço é rima eu, eu tenho que errar é só nos pensamentos E mesmo se for por isso, pai, eu vou reconstruir Recuperar 100% 100% cê é, cê é Tá ligado, mano, que eu falei pro povo? Então, meu mano, cê chega devagar, não precisa vim belar meu ovo Mas se é muito fraco, vou bater de novo Tá ligado, mano, que eu vou te dizer? Criticou? Depois fez igual, cê não sabe nada pra acontecer oh! Pra acontecer eu não preciso saber, só preciso fazer É bem diferente, cuzão, essa vida eu explico pro você Não adianta falar, eu já disse, é necessário fazer Se o seu corre não for maior que o meu, cala a sua boca e vai se fuder oh!